Vinheta de abertura, TV Minicom. Mais Apresentadora, um Andréa esse... Xavier. O governo brasileiro lance o satélite que vai atuar nas comunicações militares e na banda larga. Confira na reportagem de Renata Maia. Aqui funciona o Centro de Guerra Eletrônica do Exército. Trata-se do coração das comunicações militares brasileiras. E elas vão ganhar um reforço com o novo satélite geoestacionário que o governo vai lançar até 2016. O presidente, o presidente da telebras presidente Caio Bonilha. ...de seus dados, principalmente dados da área de defesa, estarem passando por um satélite de uma empresa estrangeira. Então, isso, como eu falei, é uma situação desconfortável que o satélite, então, brasileiro, ele vai corrigir. O satélite tem dois focos. Além das comunicações militares, ele vai ser usado para levar a internet a lugares onde a infraestrutura de telecomunicações não chega. É o caso de 1.282 municípios e de grande parte das áreas rurais do país. Para que o projeto se concretize, já foi dado um passo importante. A assinatura do contrato entre a Telebras e a Visiona, empresa formada por duas estatais, responsável pela compra e lançamento do satélite. Presidente da Visiona, significa Nelson Salgado. Que, de de ...várias coisas muito importantes do ponto de vista das comunicações estratégicas de defesa e significa também a possibilidade de ter internet de banda larga para todo o país, o que do ponto de vista social é algo fundamental. O sistema é composto pelo satélite, que vai ser comprado pela Visiona, por um equipamento que vai lançá-lo ao espaço e por estações terrestres. A integração entre as partes do sistema também vai ser feita pela Visiona, tudo a um custo de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esse Diretor de banda larga do Minicom, os, Arthur Coimbra. Do Estado brasileiro para um novo patamar de segurança e confiabilidade. É, isso significa que, eu, que a partir do lançamento desse satélite, o governo não vai precisar mais é, utilizar redes de outros é, para se comunicar internamente. As estações que vão controlar o satélite vão ficar em áreas militares. A coordenação será da Telebrás e do Ministério da Defesa. Vinheta de encerramento, TV Municom.